Só um minutinho. Olá, isso. Olá, boa tarde. Então nós estamos hoje aqui para a continuidade dos nossos debates, história pública, tempo presente. Hoje nós vamos receber duas historiadoras, duas professoras, queridíssimas parceiras aí. Muitos trabalhos juntas e sempre nessa parceria boa mesmo, né? Nesse encontro bom da vida. Então, a professora, professora Sônia Menezes, da Universidade Regional do Cariri, que, na verdade, é sempre essa nossa ponte com o Ceará e com todo o Nordeste, sempre trazendo as parcerias e fazendo a gente dialogar e aprender tanto. Então, agradeço muito a Sônia pela presença. Querida Samanta Quadrá, professora aqui da UF, né, esse encontro... É do, do Programa de Pós-Graduação em História, mas com o Laboy, Samantha é uma força social no Laboy. <risos> né? Então, eu agradeço muito a presença da Samantha aqui para essa discussão hoje, que é uma discussão pensando, sim, é, essa questão dos temas sensíveis, dos negacionismos, sem perder de vista aí os nossos desafios da história pública. E temos hoje... Como debatedores, o Rafael e a Natália, aqui do Programa de Pós-Graduação em História, da UF, e todo mundo que está aqui, né, nessa, nesse, nesse primeiro encontro, que amanhã vai estar lá no YouTube, no canal do Laboy. Então, eu agradeço imensamente. A gente pensou assim, Sônia, Samantha, uma fala inicial, e depois nós iniciamos a nossa conversa, pode ser assim? Começamos então com a Sônia que está lá no Ceará, porque a gente está virtualmente, mas é como a gente está na Uf, Sim. né, Samanta? Ah, Começando mais distante. Então mais distante. Então vamos para lá e aí também a gente pode ouvir um pouquinho a Sônia para saber como que está a situação por aí, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre vacinação e todas essas questões, afinal de contas, a gente está sempre lembrando o tempo desafiador que nós estamos vivendo, elas estão aqui generosamente nesse contexto da pandemia, do desgoverno, então agradeço muito e passo a bola aí para você, Sônia. É, boa tarde a todos e todas, primeiro eu quero agradecer o convite, é sempre um prazer enorme participar de qualquer atividade na UF, que foi minha casa também, né, fiz doutorado aí, foram quatro anos muito felizes, né, conheci aí a Samanta logo de saída, primeira, minha primeira disciplina, né, que eu fiz, foi maravilhosa, e aí conheci a Samanta e aprendi muito sobre a história da América Latina com ela, né. E a Juniela é uma parcerona de longa data aí, que a gente se encontrou no evento aqui desde 2016, né, aqui no Cariri, de História Pública, e de lá para cá a gente, a, gente, a gente engatou uma boa, uma boa parceria, né? E, é, bom, é um prazer por aqui, nós estamos em situação parecida com a de vocês, também ainda esperando essa vacinação, né, que não chega, com o coração aos saltos, a cada notícia, a cada coisa, porque ninguém tem mais sossego nesse país, mas vamos sobrevivendo, né, vamos resistindo, vamos dando continuidade àquilo que nos faz sujeitos, cidadãos, que é também a docência, que é o ensino, que é a pesquisa, né, que mais do que nunca a gente precisa reforçar esses lugares, né, nesse momento tão dramático que a gente está vivendo. Bom, eu gostaria de fazer uma fala, fiz um texto pequeno, já que era, assim, uma fala inicial, para não fazer muita digressão, eu vou pedir licença para passar um vídeo de um minuto só, tá? Pode ser, Juniello? Pronto, eu vou passar esse videozinho de um minuto, porque a minha fala vai ser ter como mote esse videozinho, tá? Só um instantinho, eu vou... Ele Já está aqui. Vocês devem conhecer... Vou desligar meu áudio para não dar... Microfonias. Bem, a minha, essa minha breve fala de hoje para suscitar o nosso debate, eu intitulei, é um, é um artigo que eu ainda estou escrevendo, mas eu trouxe um extrato, um extrato pequeno para a gente discutir aqui, é, cujo título é o seguinte, Pode-se piorar o ontem? Os usos do passado na cena pública e os riscos do negacionismo sobre os conteúdos históricos. Eu começo citando, uma, uma, faço uma citação do embaixador da Alemanha, aqui no Brasil, logo após esse vídeo que vocês... Vocês viram aí, eu vou falar um pouquinho dele aqui, vai ficar mais contextualizado. Diz, a, diz o embaixador. Há muitas pessoas que não sabem muito sobre o nazismo. E nós queremos informar. Uma pessoa informada vai fazer tudo para evitar a volta do nazismo. Mas parece que há outros que têm o interesse político de reinterpretar o nazismo para encaixá-lo de acordo com seus objetivos imediatos. Esses grupos políticos fazem tentativas desonestas de mover a responsabilidade do holocausto para o colo dos outros. Essa citação foi postada no site da TV alemã, é, no, no dia 20 de 10 de 2018, aqui no Brasil. É, Começa, então, a minha a fala. Há poucos dias da eleição presidencial, em 2018, o Brasil parecia um grande barril de fogo. Qualquer notícia ou matéria que pudesse remeter às questões políticas ou sugestão de que se colocava em tela uma disputa narrativa entre a esquerda e a direita ganhava uma dimensão excepcional. Naquele momento, a cena pública estava saturada de fake news e validades extremadas entre grupos políticos. Aspectos que realçavam divulgação, realçados na divulgação de todo tipo de informação que, no fluxo dos dias, tornava quase impossível averiguar suas veracidades. Foi nesse cenário que, no dia 5 de setembro daquele ano, a Embaixada da Alemanha, em Brasília, divulgou esse vídeo de apenas um minuto e sete segundos para esclarecer de forma simples é, e bastante didática o significado do holocausto e do nazismo para os alemães em sua página no Facebook. Com o título do post, Como se ensina história na Alemanha, o vídeo trazia uma mensagem em formato simples, direto, que efetivava a antiga fórmula Magistra Vita. Conhecer o passado para não o repetir. É o que a máxima encerra. Em poucas horas, o, o vídeo se tornou um viral e desencadeou uma enxurrada de comentários na página da Embaixada de Brasília e do Consulado-Geral da Alemanha e do Recife, que compartilharam o vídeo. Nos dias seguintes, os demais consulados, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, também o compartilharam, com um impacto menor que as suas primeiras postagens. Mas, além disso, o vídeo foi replicado em dezenas de páginas de usuários, políticos, jornais e sites de notícias e ainda no YouTube. Somente na página original da embaixada, de onde partiu o vídeo, as visualizações chegaram a mais de 900 mil. Mas é impossível saber o verdadeiro alcance desse vídeo, uma vez que ele foi replicado em dezenas de sites. Os comentários passaram de 10 mil. O conteúdo saiu das páginas do Facebook e reverberou na grande imprensa, sendo objeto de inúmeras matérias em sites de notícia, como o País, O Globo, Exame, Folha de São Paulo, dentre outros. O, o, o, esse episódio em tela pode representar a trágica comédia do nosso presente, certamente muito mais trágico do que cômico, mas é também um sintoma, um indício de uma sociedade imersa num processo de esgarçamento, que certamente não começou em 2018, e que sofreu um aprofundamento significativo na partir da segunda metade de 2010. Em termos de circulação da informação, Ressaltamos, ressaltamos a profusão de notícias falsas, discursos negacionistas e de ódio disseminados em nossa cena pública, sejam através dos grandes grupos de mídia, mas também como produtor, produtos distribuídos numa comunicação horizontalizada através das redes socio digitais eu, eu vou dar um exemplo da gravidade do momento que a gente está vivendo. Segundo o dive da SaferNet, o número de denúncias sobre o neonazismo praticado no universo online pulou de 1.071 em 2019, em 2019 para 9.004 em 2020, isso apenas em um ano, um aumento de 740%. Tais elementos se associam, por sua vez, ao fenômeno das notícias falsas, que tem colaborado para um processo de desestabilização de produções científicas e informação de uma maneira jamais vista. Em dados levantados, levantados pelo Decode Pulse, divulgados em 2020, só em 2019, cerca de 9 bilhões de cliques foram dados em notícias falsas no Brasil. A pesquisa realizada pela Capersky constatou que 62% dos brasileiros não conseguem identificar uma notícia falsa. Todos esses elementos podem nos ajudar a entender os motivos do negacionismo ter se tornado um problema grave para a produção do conhecimento no tempo presente. Podemos dizer que o negacionismo é a outra manifestação brutal das notícias falsas, mas que se direcionam aos conteúdos do campo científico e de uma informação científica de forma geral. De antemão, considero negacionista discursos e afirmações que confundem, relativizam, negam, instauram controvérsias, manipulam informação e dados consolidados da produção do conhecimento, e das informações com claros objetivos de intervenção política e ideológica. O um estudo publicado em 2018 pelos pesquisadores Reuchan, Sutton e Lee, uma pesquisa de 2018 da psicologia, argumenta que há quatro tipos principais que levam as, quatro motivos principais que levam as pessoas a negarem a ciência. Eles dizem, que são eles, a política, ideológico-político, religioso, moralidade e o desconhecimento da ciência. Carnielli, que é um professor da USP, de lógica, né, é, é, argumenta que no, há um último elemento ainda que precisamos acrescentar a esse escopo, que diz respeito ao investimento na dúvida venenosa, diz Carnielli. A estratégia é simplesmente plantar o que se pode chamar de dúvida venenosa, muito diferente, por exemplo, da dúvida cartesiana, de, de uma forma de ceticismo metodológico, difundida por René Descartes, a dúvida venenosa, diretamente, diferentemente da dúvida metodológica, que é fundadora da ciência, apresenta-se falsamente como libertadora. Nós ainda não sabemos, precisamos de mais pesquisa, pregam os mercadores da dúvida, alegando falaciosamente que se uma teoria científica não é perfeita, como quase sempre acontece, então qualquer um tem o direito de apresentar alternativas. Isso ficou muito claro, isso tem um livro, né, Os Mercadores da, da Dúvida, é, que denuncia justamente a indústria de, tabati, de tabadi, tabadismo, né, e ah, do negacionismo climático. Como essas empresas acabaram arregimentando cientistas para instaurarem dúvidas que colocaram em xeque a produção de conhecimento sobre esses temas. Em grande medida, esses elementos se entrecru entrecruzam e se aproximam, uma vez que, por exemplo, muitas questões morais são perpassadas pelas questões religiosas, assim como as escolhas políticas podem se aproximar de posicionamentos morais religiosos. Em termos de negacionismos históricos, o elemento político-ideológico tem uma grande força. Nesse sentido, o argumento que todo negacionismo histórico é atravessado por uma prática ideológica que visa a intervenção em uma dada realidade, a fim de minar as bases de conteúdos e conhecimentos consolidados, que não se adequam aos interesses políticos daqueles que os difundem. São produções que desprezam registros, tentam desqualificar testemunhos e consensos científicos. São, portanto, manifestações muito próximas daquilo que Vital Nanquet tentou sistematizar nos anos 80, quando se referia ao negacionismo do holocausto. É preciso dizer que nesse momento nós assistimos grandes especificidades. Da obra Denúncia, produzida por Vital Nankei, no cenário europeu dos anos 80 para cá, muita coisa mudou. Inclusive o conceito de negacionismo, com o qual operamos hoje. Muito mais capitalizado em termos de manifestação em sua potência destruidora. Problematizo, portanto, elementos desse negacionismo, e aqui já partindo para essa segunda parte, deixo para já dar uma finalizada, eu, eu estou defendendo aqui que existe um negacionismo à brasileira que por muito tempo predominou e foi difundido na nossa sociedade através dos meios de comunicação e não foi tratado como negacionismo, né? Porque, até mesmo a maneira como nossa sociedade se espraia, se processa os caminhos distintos e absorvem características muito marcadas por nosso patrimônio autoritário elitista, cuja negação é uma prática corriqueira, seja em termos de nossas disparidades sociais ou pelos processos fragmentados com os qual nós nos, nos apropriamos do conhecimento. Nesse sentido, pensar o negacionismo histórico em nossa sociedade é pensar os processos de letramento histórico, científico, de forma geral, e a história em particular. Destaco o histórico como o nosso campo do conhecimento, mas ressalto que nenhum campo será capaz de combater sozinho as práticas negacionistas. É, nesse sentido, e aí eu já vou dar um pulinho aqui para frente, é, eu estou eu fazendo um levantamento sobre a produção negacionista, ou discursos negacionistas na grande imprensa nos últimos 20 anos, tá? Para demonstrar que esse não é um fenômeno que explodiu, ele pode ter explodido, se apresentar com uma potência muito maior e muito mais visível nesse momento, mas é algo que já está bastante presente na nossa sociedade, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Exemplos, é importante destacar que o negacionismo, conforme ele foi cunhado, ele foi cunhado com base na negação de um dos maiores crimes da humanidade, que foi o Holocausto. Assim, a marca original do negacionismo, é, a barbárie, a desumanização e o profundo des, des, desprezo à vida. A normalização do mal. É, deixa eu dar um pulinho aqui, para não me estender, né? É, um elemento marcante... Desculpa, querida. Desculpa, deixa eu voltar aqui. É... Há um claro interesse, nesse sentido, eu faço também uma argumentação a partir da discussão de Hannah Arendt, né, sobre a banalização, a banalidade do mal. Na verdade, se para a filósofa a banalidade do mal, ela é muito articulada à burocracia e o sujeito é quase uma mecânica dentro disso, é preciso reconstituir o protagonismo desses sujeitos numa intenção clara de negar, e o Holocausto é um desses exemplos, né. Desse modo, até meados dos anos de 1980, essa disputa entre negação do episódio, no caso ainda do Holocausto, e sua afirmação através de testemunhos, registros, investigações, inclusive no âmbito jurídico, ganha diversos contornos, inclusive no cenário, no, no cenário político intelectual francês. Interessante notar que uma das práticas mais recorrentes da negação do Holocausto, como chamou a atenção no Sul, são as tentativas de sua banalização frente a outros crimes, sendo muitas vezes apresentado entre hierarquização valorativas, que acabam por relativizar ou amenizar os seus, os seus efeitos, ao colocá-los no caldeirão de todos os demais. Henri Rousseau, para Henri Rousseau, esse tipo de prática corrói o crime, mas também corrói o conhecimento, na medida em que a banalização e a negação desses acontecimentos se estabelecem, estabelecem comparações sobre eventos assimétricos, procurando equivalências entre realidades totalmente distintas. Para exemplificar como tal estratégia continua a mobilizar discursos negacionistas em nossos dias, basta lembrarmos como aqui no Brasil, uma das estratégias utilizadas para dizer que a ditadura implantada em 64 foi branda, foi colocá-la em perspectiva a outras ditaduras do Cone Sul. Um elemento marcante desse pensamento negacionista são, portanto, os usos ideológicos distintos que ele desencadeia. Por exemplo, um dos nomes mais expressivos do negacionismo francês, e é um dos referentes desse chamado, e aí é preciso distinguir, né, porque até o final dos anos, até meados dos anos 80, essas práticas negacionistas eram qualificadas como revisionistas, no meu entendimento aqui, para mim, ambas se constituem, na verdade, de um mesmo sentido, né, porque elas nascem forjadas na justificação desses argumentos, é, mas um dos nomes mais expressivos desse negacionismo francês é justamente o pacifista de esquerda, Paul Racinier, o, é com grande entradas nesses circuitos. Né, o político adota o argumento da extrema-direita e a teoria da, conspira, da conspiração de que os judeus, teriam sido responsáveis pela guerra. Podemos identificar também o estabelecimento das comparações entre crimes praticados pelo nazir, pelo, pelo por Stalin a União... e Hitler. Pierre Vidal, que já, já chegando ao final, chamava atenção para a complexidade das diversas linhas políticas ideológicas sobre as quais o negacionismo se esprairava na Europa. E, como veremos, uma parte significativa delas ainda permanecem ativas em vários discursos e foram atualizadas pelo fenômeno das fake news. A, a produção das fake news hoje é, bebe muito desse tipo de argumento negacionista com o, os quais foram desenvolvidos ao longo do século XX. Nesse sentido, poderíamos nos perguntar, em que momento podemos situar as bases de negacionismo no Brasil? Claro que eu não vou responder essa pergunta aqui, né, não, não mas não, não posso deixar de fazê-la. Essa pergunta é problemática na medida em que pode sugerir que é uma possibilidade de identificarmos as origens dos discursos negacionistas no, no cenário nacional. Todavia chama atenção para uma constatação. Demoramos muito tempo para enfrentar os discursos na cena pública, que certamente difundiam formulações negacionistas, sem necessariamente qualificá-las como tal. Para finalizar essa breve exposição, cito dois trechos de artigos de opinião, de opinião publicados pelo escritor Olavo de Carvalho em dois jornais de grande circulação nacional. Eu estou fazendo todo o levantamento dos artigos e produções escritas por Olavo de Carvalho na grande imprensa, porque muitas vezes nós taxamos esse é, senhor como um louco que veio difundindo ideias, mas na verdade as bases do seu argumento estão assentadas e legitimadas dentro da grande empresa, imprensa brasileira, e ela precisa assumir o ônus de ter construído essa personagem dentro do Brasil da forma como ele é hoje. Né? O primeiro artigo, né, já finalizando, que eu só dá dar uma pincelada mesmo, o primeiro extrato trata do sentido do nazismo e sua explicação, com o título A Verdadeira Direita, publicado no Jornal o Globo em 4 de novembro de 2000, né, de 2000, Olavo de Carvalho passa a ser colunista oficial do Globo em 2001, é, Olavo costura os mesmos argumentos que os membros da extrema-direita europeia utilizaram para explicar o, nazi, o nazismo como regime de esquerda desde a década de 50, conforme nos denunciou Vital Nanquei. Diz Olavo de Carvalho, cito, é uma farsa monstruosa situar nazismo e fascismo na extrema-direita subentendendo que a democracia liberal está no centro, mas próximo ao socialismo. Nazismo e fascismo não são de extrema direita pela simples razão de que não são de direita nenhuma. São o maldito centro, são o meio do caminho andado, são abre alas do sangrento carnaval socialista. Isso repito, de, 11 de, nove... de 4 de novembro de 2000. Na fala, podemos identificar os mesmos argumentos que reverberaram em boa parte das postagens do vídeo da página do Facebook da embaixada. E contrapostos de forma veemente pelo embaixador alemão no texto que mencionei na abertura dessa fala. O escritor Olavo de Carvalho se tornou colunista da, do, do Globo em 2001. E numa busca rápida no acervo foram identificadas 36 menções de nazismo em seus textos. Isso estou falando apenas que ele trata do nazismo mencionado nos seus textos, não o conjunto de, de material postado no grupo. O segundo texto. Talvez ainda mais chocante. Foi publicado no jornal Folha de São Paulo, de 20 de novembro de 1997. Esse é um texto realmente é, chocante, principalmente pelo lugar de onde ele reverbera, que é um jornal de grande circulação. O título desse é A Verdadeira Cultura Negra que é preciso a gente dizer que o negacionismo histórico brasileiro, ele se espraia nesses mais variados temas, principalmente esses temas que estiveram mais em evidência de reflexão pública, social e de direitos nos últimos 20, 30 anos. Pois bem, o autor faz uma apologia, ele chama a atenção de que não existe cultura negra. Eu vou ler trechos dessa matéria, que quem se interessar pega lá na folha, que realmente é, cito. Cultura negra, para mim, é o aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, é Cruz e Souza, é Lima Barreto. Quer você seria, me v vossa senhoria, me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata, enquanto seus netos, bisnetos, de desfrutando das liberdades republicanas, são paparicados pela inteligência universitária, não conseguem hoje produzir senão samba, funk e macumba, e ainda se gabam das desprezíveis criações, como se fossem elevadíssimas culturas. É que aqueles ilustres brasileiros não tinham bebido o veneno universitário norte-americano e conservavam seus cérebros em bom estado. Entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção da cultura ocidental, que sua condição de raça, era apenas um fator biológico sem significação cultural por si, que a cultura que tinham se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honroso para o negro vencer individualmente no quadro da nova cultura mundial, do que ficar choromingando coletivamente as saudades de culturas tribais extintas. Essa matéria desse texto ainda é muito pior no seu conteúdo, no restante, isso aqui é apenas um elemento, uma parte que eu citei. As citações acima demonstram que nosso negacionismo brasileiro talvez seja ainda mais brutal e danoso do que aqueles que vimos descritos pelos intelectuais europeus, porque aqui entre nós ele não causa espanto e horror. Ao contrário, ele é celebrado à luz do dia e projetado, sem qualquer constrangimento, em nossos grandes veículos de comunicação há muitas décadas. Ressalto que o problema aqui não é o de existir alguém capaz de dizer e divulgar as ideias conforme as mencionadas por este colunício que eu citei. Mas, é exatamente o fato de ele ter o canal aberto nesses jornais para dizer, sem haver qualquer punição ou questionamento sobre tais declarações. Obrigada. Eita, puxa vida, Sônia, muito obrigada. Esse seu trabalho ele é fundamental, então, assim, eu já agradeço também pela iniciativa, por esse seu trabalho, que é um trabalho árduo, nessas discussões sobre negacionismo, sobre, nessas dimensões da história pública. A Sônia vem produzindo muito e fazendo o que eu acho fundamental, que são trabalhos coletivos mesmo, além das suas pesquisas individuais, de estar em sala de aula, de estar trabalhando com formação de professor. Então, assim, é a minha admiração mesmo pelo seu trabalho, e logo a gente vai poder conversar um pouco sobre essas coisas que tiram fôlego, né? Acho que está todo mundo sem fôlego aqui com com essas questões mesmo que nos atravessam e que você trouxe assim, tão cirurgicamente. Então daqui a pouco a gente também pode conversar um pouco mais. E então é um pouco nesse sentido também, assim pensando é, os negacionismos, mas pensando para além dos negacionismos, a questão dos temas sensíveis da história, né? A Samanta vem fazendo um trabalho também admirável assim, sobre esses lugares de memória, sobre uma série de questões né? que é de uma experiência, é uma trajetória inteira de vida, né, Samanta? São muitos projetos, são muitas questões, a Samanta sempre em muitos trabalhos coletivos, e sinto que agora, nesse momento da trajetória dela, acadêmica, é, ela está buscando aí talvez o que é precioso para ser trabalhado nesse momento, então eu gosto muito dessas discussões que você vem fazendo sobre temas sensíveis na história, e quero que você fique muito à vontade também aí, Samanta, para falar o que você quiser, os alunos aqui, as, a, os pós-graduandos, os debatedores tiveram acesso a alguns textos, mas é uma fala livre. <risos> Obrigada, Samanta, pela presença, viu, querida? Nada, eu que agradeço seu convite, né, estar tá aqui com a Sônia, com a turma, vendo a turma cheia, isso anima a gente, né, é, é, a pensar, né, e, enfim, a resistir, a pensar pós-graduação, e, e os todos os temas, então, é, eu fico muito feliz, e te agradeço aqui pelo, pelo convite, e também a oportunidade de ouvir a Sônia, a responsabilidade que eu fiquei de falar depois da Sônia, né, é, uma especialista em negacionismo, né, não é a minha... É, embora eu, eu trabalhe né ao trabalhar o tema de, da ditadura ao qual já aviso que estou me despedindo né desse tema fazendo essa transição também em breve enfim estarei com outros outras novidades e outros temas é, e eu acho que muito até do que a gente viveu causou esse está vivendo ainda né tem causado essa chega, né, um pouco, assim, né, de, de trabalho e de pensar outras coisas, e então, enfim, é uma responsabilidade falar sobre, sobre esses temas, e principalmente depois da Sônia. Como a Juniele falou, né, eu tenho trabalhado os temas sensíveis, que tem ganho muitas, muitos nomes, né, passados difíceis, temas sensíveis, é, passado que não passa, e eu gosto muito de ter uma definição, né, do... Do, do que é, né, do que são esses temas sensíveis, porque eu acho que qualquer tema pode ser sensível, então, para um grupo, para uma comunidade, né, para um movimento, então eu gosto de pensar o que, quando a gente fala em temas sensíveis, o que, que a gente está falando em temas sensíveis? É, e eu tenho trabalhado com a ideia de que são temas que eles repercutem na nossa vida até os dias de hoje. Então, são temas, não quer dizer que eles tenham acontecido na história do tempo presente, eles podem ter acontecido o caso da escravidão, por exemplo, é um tema sensível no Brasil, né? é, mas ele ainda tem, ele mexe, ele convoca de alguma maneira a sociedade a se posicionar a favor, contra, muito pelo contrário, né, sobre determinados aspectos. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa definição né, de, de tema sensível, não quer dizer que seja só pela violência ou não, né, são temas que mexem e que vão ter um impacto ainda no nosso cotidiano de hoje. E dentro dessa perspectiva, eu tenho trabalhado com a ditadura há muitos anos, já, né, é, desde a graduação, lá no outro milênio, né, lá, né, no, lá no outro século, no outro milênio, e, e esse debate de temas sensíveis foi algo que eu fui incorporando, principalmente a partir do momento que eu decidi trabalhar o ensino das ditaduras. Né? Então, como que na sociedade democrática a gente reflete, a gente ensina é, as ditaduras? Quais são os desafios, quais são as polêmicas, né? aonde a gente caminha bem, aonde a gente ainda tem dificuldade em trabalhar em salas de aula. Eu não trabalho só com, com o Brasil, né? eu trabalho com países do Cone Sul da América Latina, mas com a Argentina, Chile e e Brasil, né, fazendo essa perspectiva é, comparada. Então, é pensar como que né, todos esses temas eles reverberam no Brasil e que tem por trás deles também toda uma disputa e todo um projeto político. Né? Então, eles também são sensíveis por isso, porque eles mexem né, não só com a gente pessoalmente, né, com nossas sensibilidades, com, com nossas questões, mas eles mexem também na arena pública, eles são alvos de disputas, né, eles são alvo, e disputa de toda ordem, eu trabalhei muito tempo com lugares de memória e consciência, então, né, a ocupação de um espaço que foi um centro de tortura, ou que foi um espaço de resistência, é, ele, ele é também, né, alvo de toda, né, todo esse debate que a gente enfrenta é, aqui. E, então, eu, penso, e eu tenho a oportunidade, que eu digo que é um privilégio de estar no Laboy, aonde eu escuto também Marta, né, Abreu, Hebe, é, falando sobre os lugares de memória da escravidão, do tráfico, da resistência, né? e também pensar como que muitos desses debates, porque são sensíveis, se aproximam do que quando a gente também fala das ditaduras. Né? Como você representa a dor, né? como você representa a ausência, né? em que maneira você é, é, é, reivindica políticas de reparação, né, em que momento o Estado vai assumir uma política de reparação específica para determinados grupos, seja que, através de uma lei que promove o ensino, a né, 10.639 é uma política de reparação, né, sem sombra de dúvida, né, a introdução da, das questões afro-brasileiras, da história indígena nas universidades, nas escolas, é uma política de, de reparação que visa também né, o combate ao negacionismo, né? e, e ao mais até do, também do que o negacionismo, a admiração sobre determinados temas, o caso da ditadura ela tem muito isso, né? conjuga a, o negacionismo com a admiração da ditadura, é isso mesmo, matou pouco, deveria ter matado mais, é... e que fundamentam né, essas disputas ao redor também de temas sensíveis, um projeto político, né? Então, por trás também dessas disputas de memória é, e do negacionismo e da admiração, tem projetos políticos que fundamentam a nossa sociedade. Né? Seja projetos que, é, que implicam em, em você, é, por exemplo, silenciar lutas sociais. Né? Isso é, uma, é um fator fundamental nessas políticas de memória da estadura, de conciliação, né? e de que você fundamenta é, esses projetos esses projetos atuais, então, por exemplo, ultimamente eu ando perseguindo, eu estou escrevendo sobre isso, já apresentei num evento que a Sônia organizou, o impacto das políticas neoliberais na, na política de memória, que é fundamental para a gente pensar a gente ficou muito tempo pensando a questão neoliberal só pelo espectro econômico, e o, e o neoliberalismo ele forjou né, novas parcerias dentro da sociedade, nova forma de que as pessoas se colocam no mundo, é, e implicou também nas disputas de memória sobre as ditaduras na América Latina. Né? Então, a forma como silenciou a força do movimento operário pré-golpe, né, a perseguição, esse movimento operário, né, é, é, durante toda a ditadura, que foi muito forte nas ditaduras da América Latina, os trabalhadores são os maiores atingidos, junto com os estudantes, né, pela perseguição e pela repressão, né, é, então a gente também tem que pensar é, nesses temas sensíveis, o que que eles implicam no hoje, né, e implicam praticamente, implicam no cerceamento da liberdade do professor, né, no controle como um professor vai ensinar determinadas matérias, né? é, e, e é uma coisa que, para a gente, eu acho, e não que eu achava, eu, eu já achei, né? não acho, há muito tempo que eu não acho mais, que se você conhece a história, você vai fazer diferente, infelizmente, em algum momento desses 20, né? Desse 30 anos, quase já, de carreira acadêmica, em algum momento, eu, eu, é, isso passou, mas eu acho que, de certa maneira, quem trabalha com ditadura acreditou que à medida que você foi tendo acesso a arquivos, né, acervos oficiais da ditadura, não só o ao testemunho, né, aos filmes, aos documentários, à Comissão Nacional da Verdade, que a gente, de alguma maneira, iria superar aquela, né, aquela, aquele período. Né, e iria superar, eu acho que também, o negacionismo. E no caso da ditadura, eu volto a dizer que né, a Sônia até incorporou dentro do negacionismo a admiração eu acho que durante muito tempo a gente trabalha com ditadura, e, e isso a gente vê em sala de aula, isso a gente vê em congresso, isso se bobear, a gente vai ver até nos comentários desse vídeo, quando for para o YouTube, né? ah, não era bem assim, ah, eu vivia melhor, né? é, é, eu tinha segurança, eu tinha que comer, eu tinha emprego, né? isso é uma construção da memória aonde, né? enfim, em função da gente não ter punido ninguém da gente não tem investigado nada né a gente montou uma Comissão Nacional da Verdade há poucos anos é, permitiu com que essa narrativa em determinados setores da sociedade ela vingasse mas ela vingou também porque aquela ditadura teve setores da sociedade né que a apoiaram e isso reverberou nos anos 80 nos 90 nos 2000 e reverbera até hoje quando você tem né um grupo no poder é, que é um grupo adorador dessa ditadura, né, enfim. Então, o que, que tem entre os seus ídolos, né, torturadores, tem nas suas falas, nas celebrações, né, no que a gente chama, né, o Steven Stern chama de datas convocantes, né, o 31 de março é a data onde a gente é convocado é, a pensar, e esbarra né, nesses, nesses grupos e notas oficiais de apoio, de saudades, de votos em impeachment, em golpe... E, e etc e tal então eu acho que a gente durante um tempo a gente acreditou um pouco né nessa força até da pesquisa histórica que eu acho que também é uma pesquisa que vem mudando e que vem incomodando né muito a mudança da pesquisa histórica né a, a, a, a, a os nossos nossos projetos a quem a gente estuda né, a gente chamada, entre aspas, gente comum, as novas vozes que estão aparecendo, né, que aí o professor vai trabalhar no ensino médio, vai trabalhar no ensino fundamental, e se incomoda. Né, é, o que para a gente era natural, hoje, como a gente tem uma reverbera muito mais, porque cada vez mais professores da educação básica também fazem pós-graduação, é uma alegria isso, porque o professor ele precisa dessa formação continuada, então essa ponte né? É, que a gente estabelece, a Junielli coordena vários projetos também na UF, onde você tem a ligação da universidade com a escola pública básica, né? isso tem incomodado. Né? Então, eu, eu não sou aquela pessoa que, que eu não acredita ah, que a universidade está afastada da sociedade. Não, a universidade está lá. E nossas pesquisas estão lá. E essas pesquisas são pesquisas que têm incomodado. Né? Têm incomodado porque é, são pesquisas que contrapõem a essa narrativa, que contrapõem a esses projetos políticos... Que hoje estão né, configurados em políticas neoliberais, em políticas repressivas, né, contra pobre, contra negro, contra LGBTQI, mais. Né, elas ancoram essas políticas né, do, vivíamos melhor de um Estado mais forte, né, de um Estado que é repressor, né, de, de a gente só vai caminhar com, com, com essa. É, com com, com essa, esse autoritarismo, né, de guiar essa sociedade de alguma maneira e que acabam silenciando, né, e manipulando o passado, né? Silencia vozes e manipula esse passado. E aí eu acho que é importante esse, esse diálogo cada vez maior com essa educação básica, porque é onde a gente também rompe com isso, né? Eu acho que é e é também apoiar esse professor de educação básica cada vez mais na sua liberdade de ensino. Né? Então, eu acho que é um, um dos outros... Gente, eu não estou me controlando, não. Estou aqui com meu papel e estou falando. Então, assim, Juniele, me diga aí quanto tempo eu estou falando. E um dos pontos importantes, eu acho, né, dentro dessa, dessa configuração de disputas de memória, que não é só brasileira, a gente não precisa ter esse complexo de vira-lata, né? achar que tudo nos outros países é diferente e é melhor. Não, essas disputas de memória, elas são vivas, porque, como eu disse para vocês, faz parte de um conjunto de políticas neoliberais, de governos neoliberais, de governos que têm projetos né, é, é, políticos que vão se ancorar e dialogar com essa, essa ditadura de uma outra maneira. O que difere, muitas vezes, é a nossa capacidade de reação é, a partir dali. E aí, um dos pontos né, que, que, eu, que eu trabalhei, que, que é o texto até que eu acho que vocês leram, né? É, são os lugares de memória e consciência. Basicamente, eu trabalhei muito com ex-centros é, de repressão que foram identificados, né, que o primeiro passo de um centro de repressão é você identificar que ali foi um centro de repressão. Recuperar, ou seja, você pegar aquele, né, tomar aquele centro, tirar quem está ali, seja um, No caso, tem alguns centros que são privados, particulares, outro ainda tinha presença de polícia, outro tinha presença de militares... É, e, da, e, da, e a partir dali você ocupar, né, e ocupar tent, né, tentando dialogar com essa sociedade, né, é o lugar, né, aquele lugar ali não é só onde a história aconteceu, muita gente gosta de ir para ver, ah, eu tô onde a história aconteceu, né, mas na verdade ele é também, ele serve de prova em processos judiciais, ele, ele interage com aquela repressão, né, ele não é só um prédio, ele tem uma interação também. Com, com a repressão, e isso faz, isso mobiliza muito a esfera pública, né, então você tirar, um, por exemplo, forças armadas de um determinado lugar, e a partir dali você abrir, né, um centro de, de memória, aonde as pessoas vão poder visitar e saber que até então, aqueles ocupantes daquele espaço, o que eles fizeram, ele incomoda. E, e na América Latina, nesses últimos anos, o que a gente tem visto é que, infelizmente, né, diferente até do que a Sônia estava falando na Alemanha, né, a Alemanha ela tem uma política de Estado de combate ao negacionismo e de combate, né, é, enfim, de trabalhos de memória do, do nazismo, do holocausto e tudo mais. Na América Latina, infelizmente, o que a gente tem visto são trabalhos de governo, não são trabalhos de Estado. Então, são trabalhos que acabam ficando muito frágeis na medida em que aquele governo muda. A gente viu isso aqui, por exemplo, né, o governo da presidenta Dilma, aonde ela, a, por mais críticas que eu faço, e, e não, não vou recu recuperar essas críticas aqui agora, né, não, não é o caso, né, ação de políticas de memória, foi um governo importante para a gente, nesse sentido. Né? E, e você vê como que depois, todas aquelas políticas são questionadas, né, como elas incomodaram. É, aqui, por exemplo, quando teve a ocupação é, que as forças armadas foram chamadas né, para o Rio de Janeiro, uma das falas dos generais foi que ah, a, gente, a gente vai, mas sem, a gente quer uma garantia que não vai ter uma nova comissão da verdade. Né? Então, é, é, é importante que a gente veja o lugar que essas políticas de memória né, e esses temas sensíveis, eles ocupam nessa sociedade. Né? O quanto que né, aquilo que para muita gente foi para nós, né, que pesquisamos, e familiares e atingidos, né, foi algo que, que a gente achou que poderia ser maior, o quanto que incomodou determinados grupos, a ponto de você ver um general ter essa fala né, é, seguinte. Então, os lugares de memória, né, eles são importantes até para combater esse tipo de fala, né, para você dar, é, fortalecer a sociedade com relação a esse passado. Né, não é só dar informação, né? Ah, isso está isso no livro didático, né? isso está em tudo quanto é livro, isso está na televisão, isso está no cinema. Não é, né? é, é, é trabalhar de alguma outra maneira essa presença da violência. Né? Então, por exemplo, no México, onde é o Memorial de 68, que é onde apareceu, aconteceu o massacre na Praça das Três Culturas, da né? massacre de Louco em 68, ele está encravado em uma região que os bairros são marcados pela violência. Então, esse, o memo, as pessoas do memorial, como muitas vezes, as crianças não têm como ir ao memorial, é o memorial que vai nas crianças. Né? Então, trabalham com eles aquela, aquela violência do Estado. Né? Quem trabalha aqui, eu acredito que vários de vocês deem aula na educação básica e já tenham ouvido, né, quando vão falar de repressão na ditadura, comparação do que as crianças, né, principalmente, trabalham... O pessoal que trabalha em favela, né, em áreas marcadas pela violência, o quanto que essa, né, as crianças fazem automaticamente essa comparação e essa ligação. Né? Então, eu acho que tem aí né, uma forma da gente pensar esse ensino de, esse ensino de temas sensíveis e trabalhar. É, de alguma maneira, porque a gente também é convocado a, a, a falar sobre isso, e os lugares quando não tem lugar para levar né, no Rio de Janeiro, infelizmente a gente, né, na questão da ditadura, a gente não tem ainda aberto né, nenhum lugar onde a gente possa é, levar, o DOPS né, que ali na Rua da Relação ainda está naquela disputa, o Sérgio Cabral é, quando o governador né, deu para a Polícia Civil, depois disse que ia dividir o espaço, né, Memória da Resistência e do outro lado da polícia, uma coisa louca, né? mas enfim, mas que eu acho que a gente devia ter pego, vai dar metade, não importa. Eles vão fazer lá, né, a Polícia Civil vai fazer a sua exposição, vai contar sua história, a nossa exposição vai ser o diálogo com, com aquele grupo ali, é isso, né? porque também é a disputa de, de, desses espaços, né? Mas o Rio de Janeiro, eu agora estou imbuída disso, de fazer roteiros. Né? Então, você não tem... Vou até vender meu peixe aqui, gente. Eu tenho uma conta no Instagram. <risos> Arroba, under... é, lugares de memória, underline. Né? Sigam lá. Estou igual o youtuber, né? Sigam, curtam, comentem, né? Acionam o sininho. Ai, gente, o que essa pandemia não faz com a gente? Mas, enfim. É... Aonde a minha ideia agora é criar roteiros. né? Então, a cidade está viva para esses temas sensíveis. Está na memória daquela, né, é, é, daquele bairro, muitas vezes, daquela rua. Eu vejo que aqui tem muita gente que não é só da UF Então, vocês começarem a perguntar, vocês vão ver como aquilo... Né, é, é, é, naquela cidade está tá muito, tá muito vivo. Né? E, muitas vezes, sistemas sensíveis, eles vêm carregados de tabus, de pactos de silêncio, né? ah, sobre isso a gente não fala... Né? É, não, enfim, de medo, porque algumas dessas áreas hoje são áreas de extrema violência, não eram, mas se tornaram áreas de extrema violência. Né? Então, também acho que tem uma coisa que é importante, que é a gente se apropriar dessa cidade, né? e se apropriar para contar essa história, que é uma história que a gente está contando há muito tempo, né? e, e de várias maneiras e de várias formas, né? é... E eu acho que a gente tem que trabalhar. Deixa eu ver o que mais aqui, o que eu anotei para falar. E eu acho que uma das coisas que, infelizmente, a gente não, não conseguiu lidar, e eu não sei se a Sônia vai concordar comigo, foi essa avalanche das redes sociais, né que, que precisou que a pandemia chegasse para a gente também ir, de certa maneira, né, sair da, de ter sites e ter canais e ter... Né, contas no Instagram e tem Spotify né o Laboy mesmo tem Spotify conta no Instagram canal página no Facebook página no Twitter né foi também entrar nessa arena né de, de, de, de trabalhos que a gente já vinha fazendo mas eu acho que agora a gente foi meio que atropelado não sei né, nessas que são os canais do, da, da, do, do, da, da fake News né e que a gente agora enfim aprendeu na marra né a como lidar e a usar e, e tudo mais, eu acho que esses lugares também permitem isso, né, a rota, é, até o texto que vocês leram, foi a primeira vez que eu fiz uma, uma comparação, né, na questão da escravidão e a questão da, da ditadura, é, pensando justamente nessas aproximações que, que, que são possíveis da gente, né, da gente fazer, então como que essa cidade está viva para isso, para a gente trabalhar, né, como que a memória está viva, como é que... Né, a gente pode pensar essa, essa cidade no combate né, é, a, a, a, a, enfim, a, a todo, todo tipo de, de projetos né, né, políticos, repressores, preconceituosos. E uma coisa que eu tenho visto que é muito, tem sido muito legal, que é no Prof. História, né, o programa de pós-graduação em Ensino de História, que a Sônia também faz parte, é como que os, os professores estão fazendo muito, muitos roteiros nas suas cidades como eles estão recuperando esse passado da cidade, como que eles estão introduzindo esses temas sensíveis, ainda que muitas vezes nem formulem a ideia de temas sensíveis, mas o quanto que aquilo tem mexido né, com outras questões dos professores e que tem sido um ponto também né, é, importante, porque o que a gente hoje tem que... Né, é, é, eu acho que mais do que combater a memória positiva da ditadura, eu acho que a gente tem um, um combate que é uma ação positiva sobre a democracia. Né? Então, quando a gente pensa em sistemas sensíveis, mais do que pensar a ditadura, a gente pensa a democracia. E tem que pensar a democracia, né? tem que pensar a construção do lugar de cada um, né? de uma democracia que está em construção, ela não foi dada, isso foi um erro, eu acho, da nossa transição de 80, a gente achar que, oi, né? É, a democracia está ali, a gente não pensou a qualidade da democracia que a gente implementou de 88 para cá, né, ou de 85, aí não nem vou entrar na, na discussão da data, né, que nem isso o brasileiro consegue entrar num consenso, né, mas e eu acho que é, é fazer essa crença na democracia, eu acho que os temas sensíveis, eles, eles permitem com que a gente discuta isso, né, é, discuta esse, esse lugar de cada um. Né, dentro dessa sociedade, né, e como que essa democracia, ela pode ser ampliada, né, ela não está dada, ela está em construção e ela vai estar tá sempre em construção, principalmente numa sociedade capitalista, e principalmente, né, numa sociedade aonde a gente sofre, né, com o tipo de governo que a gente tem hoje. Esse é um ponto fundamental, né, muito preocupado com essa qualidade da democracia, preocupado é, em, em valor, valorizar um passado ditatorial e um passado ditatorial, determinado passado ditatorial, né, porque ele não, não valoriza tudo da ditadura, né, o que que ele valoriza da ditadura? Apenas o aspecto da violência. Nenhum, né, o que a gente vive hoje, né, não há nem, em nenhuma das falas uma valorização da ditadura em seus projetos políticos, né, em nada disso, a valorização da ditadura se dá pela fala da violência. Né? E aí, esse, esse eu acho que é o grande ponto do que a gente tem hoje aí de combater. Né? É esse, né? essa admiração que é pela tortura, né? não é pelo governo, pela ditadura. Até porque a ditadura teve vários tipos de presidentes, né? generais ditadores, aí, e a gente tinha que saber tá bom, onde você se coloca, né? Nesse, em que momento da ditadura você se coloca. E, na verdade, o que a gente vê não é nem admiração às figuras dos generais presidentes. A fala são sempre, né, em admiração a torturadores, né, aos bastidores daquela ditadura e a violência. Então, eu acho que é, né, é, é um ponto também da gente, da gente ter enfre de enfrentamento nessa discussão, né, e, e tudo que vem junto, né, nas falas, né, ah, é, matou pouco, tinha que ter torturado mais, né, as expressões, a né, ponta do, né, do, do calabouço, isso tudo que também a gente fica, é, enfim, identificando aí. Então, eu acho que um dos pontos fundamentais para a gente é pensar, enfim, a educação e, e, e essa parceria né, da, da universidade com centros, é, com, com organizações, né, de, de estar ocupando esses espaços, porque eu acho que é um desafio grande que a gente tem é, pela frente, como a gente vai combater, volto a dizer, não só o negacionismo, a gente vai combater um projeto político. É isso que a gente combate aqui. Né? E o, o negacionismo ele representa um determinado projeto político, ancorado num projeto neoliberal, né, de silenciamento, né, de manu, né, manipulação desse passado, né, é, e que a gente tem que estar tá dialogando e combatendo de alguma maneira. Bom, era isso que eu tinha para falar, não sei se era o que vocês tinham esperado, mas era isso que eu tinha pensado aqui no, no papelzinho. <risos> Maravilha, Sam, muito obrigada, eu estou aqui encantada aí com as possibilidades dos roteiros de memória e tudo isso que você já vem fazendo, né? Samanta tem essa capacidade maravilhosa, é para unir as coisas, né? Então os projetos eles sempre ficam nessa nessa pegada mesmo da universidade, da escola, tem um caráter de extensão. Então é muito difícil pensar projetos dessa forma tão integrada e eu acho que é mesmo a trajetória da Samantha e o que ela vem fazendo há tantos anos também que possibilita né, a consolidação desses trabalhos e essa forma assim tão então direta mesmo para compreender esses esses temas sensíveis de uma forma que a gente fica realmente é convidativo né motiva esse tipo de trabalho então não deve não é à toa que o pessoal aí do prof história deve estar super aderindo aí os roteiros de memória e a coisa Faz tá acontecendo sim, imagino vai ficar bonitão Oh, então, agradeço muito, Samanta, mais uma vez, Sônia, e vou passar aqui a palavra para os nossos debatedores, eu peço só que quando os nossos debatedores abrirem o microfone, se apresentem, e aí façam aí seus comentários, perguntas, e também o pessoal que está aí no chat, também pode fazer depois aqui, a gente faz uma rodada, pode ser assim? Então, vamos lá. Professora, só uma, uma coisa. Diga, Carlos. É que eu estava na semana passada, mas não pude, não sei se você... Ah, lembrei, Carlos, tranquilo, fica muito tá à bom. vontade também. Valeu, é só abrir sim. o microfone aí quando vocês quiserem. Ah, tá Natália, Rafael? Natália, Natália é só, se quiser começar, é. a Natália ah. começa então aí para a gente. Tá é, boa tarde a todos, é, boa tarde professora Sônia, boa tarde professora Samantha. É, eu sou a Natália, sou doutoranda em História na UF é, e, e tenho uma pesquisa sobre a, as comissões da, da verdade latino-americanas é, é, Primeiramente queria agradecer a, pelas falas, é, foram muito é, enriquecedoras e é, em relação ao, ao, aos textos que a Junielle passou, eu tenho, assim, alguns é, comentários e uma pergunta. É, eu acho que todos os dois textos, é, é, eles permitem, assim, a gente refletir como essas, essas demandas, né, no caso, não só por memória, verdade e justiça, mas também... é essa questão da, da produção midiática negacionista e, e do interesse público pela história, eles impactaram a própria disciplina da história, né, Que que é, e, e a forma com que os historiadores enxerram, começaram a ver o seu ofício, que para além de uma disciplina fechada né, entre os pares, começou-se a discutir essa questão da história pública, da, e da intervenção é, do historiador no, no, no espaço público. E o, e o texto da professora Sônia é, traz a discussão sobre verdade e acontecimento, né como a verdade e o acontecimento é, voltaram para as discussões sobre, é, no campo da história, e no que diz respeito à verdade, é, a Comissão da Verdade também contribuiu para essa discussão sobre verdade, né, em que medida o historiador pode se comprometer com a verdade, a questão da qual a diferença entre verdade factual, verdade ju, jurídica e verdade histórica. É, em, em relação assim, a essa questão das disputas é, por representação do, do passado, é, eu percebi que, que na comissão da verdade ocorreram muito dessas, dessas disputas, tanto assim externamente, é, quanto internamente também, havia muitas disputas é, em qual grupo seria é, investigado, quem, seria, quem poderia ser considerado vítima da ditadura, quem não seria, quem seria inserido no relatório, quem não, não seria. Aí eu, eu é, queria saber assim qual é, é, qual é o papel do historiador assim, diante dessas disputas. Porque muitas vezes é o. o a, a determinado grupo social, ou no caso da Comissão da Verdade, o Estado, ele tem uma narrativa sobre o que são vítimas da ditadura, o, o que são graves violações, o que não são. E os historiadores eles têm o, o outra visão, assim até pelas próprias pes, pesquisas. É, de quem são as vítimas e, e do que se pode considerar viola, graves violações ou, ou não. Então, era isso. Okay, obrigada, Natália, pela leitura, pelas perguntas. Daí, Sônia e Samantha vão anotando e no, ao final veio o que elas gostariam de tá, trazer uma reflexão. Rafael, passo para o Rafael, que também. É debatedor. Oi, professora. Obrigado. Eu vou pedir é, de antemão desculpas. Talvez minha voz fale durante o processo, porque infelizmente sábado eu tive a notícia que eu estou com Covid. Então, eu estou oh, tentando... Rafael! É, eu estou tentando... Oh, se você estiver <risos> se caminhar, você tivesse né? sentindo mal, qualquer coisa, viu? Pode, pode desligar. Não se preocupe. Não, preocupa. obrigado. Obrigado. Eu estou ah. conseguindo levar, assim, mas é, é, aos que já tiveram e sabem o que eu estou falando, é muito complicado você tá quem não com um cidoma, Rafael? Cipórum. Eu tô com quase todos, na verdade. Oh, eu tô com Rafael, febre, eu tô com tosse. Triste. Eu não sinto cheiro nem gosto de rigorosamente nada. Nada. Nada. Parece Nossa. Tudo parece isopor para mim. É, e o alerta que eu faço, na verdade, é que eu até soube no hospital, quando foi fui fazer o, o, a consulta e o teste posteriormente, que essas novas cepas, elas estão acabando, que elas se manifestam de formas diferentes em cada corpo, obviamente. No meu caso a convite desenvolveu uma amidalite ela se apresentou com uma amidalite no meu corpo então ela conseguiu acredito eu entrar e dor de garganta febre mal-estar é, é muito complicado assim muito muito tenso até tava conversando com a professora Samanta hoje pela manhã é, eu não me considero uma pessoa medrosa mas eu tô com medo assim de piorar meu problema maior é piorar uhum. então eu faço esse esse alerta a todos se cuida gente e a parte mais irônica de tudo Acho que a vida, muitas vezes, é irônica com a gente. Teoricamente, eu me vacinaria hoje à tarde. Uh. Eu tenho comorbidade, estou com 33 anos, então seria hoje, pelo calendário do Rio. Hoje ou amanhã, se não me engano. Acabou que não deu tempo. É, mas vou, vou, ah, vou, muita, vou caminhando. muita força, muita força aí para você. Obrigado. A gente está aqui e espero, né? A gente tem essa, essa coisa também do, do, do cuidado e da rede de apoio nesse momento, que eu sei que não é fácil, que você deve estar tá isolado, né? por conta da situação, então que você tenha aí bons momentos de tranquilidade também, para não deixar esse medo, porque realmente, socialmente, a gente sabe o problema, mas nesse momento agora é ir respirando mesmo, mais profundamente que a gente conseguir, para não entrar mais do que já entrou, porque é muito triste esse momento, mas a gente está com você e a gente está aqui com fé que logo, logo você está super bonzão aí, tá? Obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado. A aula acaba sendo para mim, os textos também acabaram sendo para mim, porque eu estou passando mal uma semana praticamente, né? mas quando foi no meio da semana, piorou de vez, falei, gente, eu tenho que ir no hospital, uma coisa acontecendo, a médica mesmo falou, olha, eu vou para te passar o exame, mas acho que não é, é amidalite, quase tanto que ela me passou a medicação para amidalite, quando eu fiz o exame, sábado de madrugada o resultado era Covid, aí acabou que é, os textos acabaram, as discussões, as aulas acabaram me ajudando exatamente a passar por isso, por isso que eu, eu fico muito feliz de poder estar participando hoje mesmo não estando longe de estar 100%, mas mas vou vou tentar dar minha contribuição aqui é, vou começar se eu puder com a professora Sônia o texto que foi passado sugestionado para gente é a questão da história do para o Homer Simpson né e essa é o o, o fragmento de na verdade o vídeo né que o vídeo é bem curtinho é sobre feito pelo pelo consulado alemão exatamente para exemplificar as questões quase um texto, de, um vídeo didático sobre a questão do nazismo, tocando o negacionismo na questão da, da Alemanha, foi um dos textos, foi um dos, dos das fontes que eu utilizei para pensar o meu próprio projeto de tese. Eu faço, eu sou doutorando aqui da casa, Samantha é minha orientadora, algo que eu me orgulho muito. Obrigado, professora. Você ah, sabe. É, e esse vídeo, na verdade, um do, acabou que, é, vendo esse vídeo eu acabei percebendo que tem muitas questões ligadas, que foi a tendência que eu tive para fazer meu projeto, de tentar traçar um quadro comparativo entre as questões de esquecimento sobre o passado ditatorial alemão e o passado ditatorial brasileiro. Que a gente vai tentar trabalhar na tese de doutorado. E um dos vícios que eu adquiri na pandemia, admito, não me orgulho muito, mas faço, é sempre que tem um tema polêmico desse, eu vou olhar os comentários. Isso é praticamente automático meu, automático. E esse vídeo, eu tive contato com ele através do consulado é, é, alemão que eu sigo, até por questões acadêmicas. Né? É, e eu fui ver os comentários desse vídeo e você percebe que somente no início dos comentários, muitos comentários negacionistas, isso é uma tônica, praticamente tudo, é, toda a questão de comentários, você percebe que o consulado no início, acho que ele não entendeu muito bem, ele começou a tentar explicar quando as pessoas tocavam nesse ponto. Não, vocês estão errados, isso é uma viagem... É, o nazismo é de, de esquerda, a Alemanha não sabe o que está falando, muitos comentários eram nesse, nesse tom. E você percebeu que o Consulado tentava explicar isso no início, gente, não é bem assim. A Alemanha tem uma, uma, uma, uma, um histórico de exatamente de tentar exemplificar, não só para a sua população, mas para o mundo todo, que tem consciência do que se passou e tenta combater as memórias que podem vir a ser positivas sobre esse momento histórico. Então, aí, com o passar do tempo, você percebe que o consulado, não sei se meio que desiste ou meio que deixa o barco correr, mas acaba excluindo esses comentários negacionistas. Então, é, é, o vídeo me serviu exatamente para mostrar que, como a, a Samanta bem disse, é, no caso brasileiro, as, a, o passado relativo à ditadura, acaba sendo uma política governamental e não estatal. Na Alemanha já é uma política estatal. Você percebe desde a década de 60, com muitas discussões 70 e 80, principalmente para frente, que é, foi inclusive um dos temas da dissertação que eu fiz, analisar como os museus serviram como instrumentalização na Alemanha para que políticas estatais de combate ao negacionismo, combate a me possível memória positiva do nazismo, fossem combatidos. Os, os museus foram usados, inclusive, sobre isso. O próprio museu, é, o memorial dos judeus mortos na Europa, que passa muitas vezes no vídeo, que é um memorial muito impactante, ele foi idealizado a partir da década de 80 para ser feito, e ele só foi terminado lá para 2004, 2005. Ou seja, mesmo sendo uma política estatal alemã, a, a, a, o próprio debate dentro da Alemanha relativo à a, a, a existência de um museu, de um memorial sobre isso, causou muita celema. Tiveram é, comentários, de, debates na, na, na imprensa, ferozíssimos escritores, enfim, uma série de, de atores sociais que se envolveram e hoje é um tipo de, de, de memorial que já está instalado na capital alemã. E até eu lembro que quando eu pesquisei para a dissertação, uma das partes mais irônicas, mais uma vez para mim, é que uma empresa que participou da elaboração dessas estelas, dessas pedras que ficam no, no memorial, ela fazia aquela camada para fazer com que não conseguissem pichar as estelas e essa empresa depois foi se descobrir que participou da solução final. Ela utilizou mão de obra é, escrava, no caso, de, de, na, Ale, na Alemanha, para fazer seus é, é, produtos. Né? Ou seja, é muito complicado trabalhar sobre isso. E o texto sobre a história do Homer Simpson, que é uma coisa que, um texto muito gostoso de ler, da professora Sônia, um texto que vai, ele vai se desenrolando naturalmente, e você percebe que essa questão do negacionismo, e aí vai é, é, até mesmo a minha pergunta com relação a isso, a professora Sônia, para não me alongar muito, depois a professora Samantha, é exatamente para tratar é, como é, nós, aí, figuras de historiadores, é, sabemos que a linguagem utilizada pela grande mídia para trabalhar temas históricos, principalmente temas que geram realmente uma repercussão, como é o caso do nazismo, do holocausto, da segunda guerra, é, a grande mídia hoje acaba trabalhando no ponto de vista muito mais comercial do que o ponto de vista acadêmico isso acaba tendo penetração em muitos grupos sociais que acabam vendo aquela visão de história da grande mídia como uma visão única. Como nós, historiadores, podemos trabalhar sabendo das limitações que temos para conseguir contra como bem a professora Sônia disse, com temas que é, é, muitas vezes são muito mais bem apresentados do que têm o um conteúdo, como é que, como historiadores que estamos totalmente ligados a rigores acadêmicos e históricos, como conseguimos fazer uma, contra, uma, uma contraposição a essa, essa pontuação. Como conseguimos demonstrar que essa visão que tem da história grande, da grande mídia, muitas vezes, ela é vazia, mas que, como historiadores, não conseguimos, muitas vezes, por N fatores, acompanhar isso de uma maneira que o conteúdo seja apresentado de uma maneira que, que seja interessante ao, ao, ao leitor, ao telespectador, enfim. E a, a Samanta faça uma propaganda em cima da propaganda, o lugar de Memória é muito legal, é, inclusive eu não sabia, é, é, me chocou até, admito, um dos sindicatos que Samanta visitou, aqui em Benfica, se não me engano, um sindicato de trabalhadores, se não me engano, dos metalúrgicos, ele fica a menos de um quilômetro da minha casa. Eu falei, gente, eu passo para ele, eu falei, gente, teve uma participação muito grande na questão ainda pré-golpe. Né? Então, eu fiquei, gente, é muito interessante, é muito legal. E, e a pergunta que eu faço a Samanta, para não me alongar muito, já acho que já estou passando do prazo, minha voz também já está indo, Fiquei calado a manhã toda para conseguir levar até agora. É, é, é, Samanta, na verdade, como muito bem você observou, a política é, relativa à memória da ditadura é uma política governamental e não estatal. Então, ainda mais no governo que estamos hoje, o chefe do executivo, não só faz alusões extremamente positivas à ditadura, como se considera um representante direto daquela herança, é, como o Brasil, posteriormente a ele, vai poder continuar tratando a questão da, da memória da ditadura em suas é, exemplificações de projetos de lugares de memória, iniciativas como a Comissão da Verdade, como a gente vai conseguir, pós-governo, trabalhar, fazer com que tenhamos uma política realmente estatal. E, uma pergunta A e B, na verdade a pergunta B, qual seria o papel do historiador nisso? Seria somente um instrumento para poder fazer com que essa, essa, essas narrativas possam ser tratadas? Ou a gente teria até muito mais funções do que, do que a princípio se a gente se coloca? Eu, obrigado, obrigado à presença de professora Sônia, de Samantha. Várias janelas abriram na minha cabeça durante os comentários. Samantha, conversaríamos essa semana sobre isso, inclusive, e obrigado a todos, obrigado pela força, e por favor, mais uma vez, se cuidem, gente, é muito necessário. Maravilha, Rafael, muito obrigada, você vai ver aí no chat uma enxurrada de energia positiva obrigado. aí para você, logo vai ficar ótimo, né, e, e, e esperar esses 15 dias é. com, com, com tranquilidade, né? com paciência. Que é o nosso desafio. Muito obrigada pela sua leitura dos textos. É, Vinícius ou Carlos, quem quiser abrir o microfone. Vinícius abriu. É, foi mais rápido, né? Eu Valeu, primeiro, Vinícius. É, desejar força aí para o companheiro para ele ficar bem logo. Que é uma, eu lembro quando meus pais tiveram Covid, foi um. Aqui em casa só eu não tive, então foi um, eu fiquei em desespero que eu tava, tive a sorte de estar em São Paulo na época. É, mas eu queria falar umas coisas, eu ia falar que comecei lendo o texto da, da professora Simone, assim, abriu um monte de caixinha mesmo, que o Carfá falou assim, abriu um monte de coisa, trouxe um monte de questão para mim para pensar memória, história. Eu fui bolsista da divisão de memória institucional da FRJ na graduação. Então, várias das coisas ali eu já tinha um contato, e eu, minha, minha pesquisa foi sobre futebol, mas tinha uma discussão sobre. Enfim, aí uma das coisas foi, foi abrindo assim, eu fui, fui, fui lendo os textos antigos, foi olhando um monte de coisa, e foi uma, uma doideira. Porque quando a gente pensa que cara coloca essa história para o Homer Simpson, essa história para uma, uma, uma, uma pessoa média da sociedade, pessoa da classe, uma classe média básica, ela faz um perfil ali de quem é o Homer Simpson, etc. A mulher, eu, na hora que eu comecei, eu pensei, história politicamente incorreta. Aqueles guias lá do Narlock, etc, que são o um inferno na terra de todo historiador, né? porque a gente ganha ele de presente de aniversário, de presente de Natal, e fica entulhando a estante, não sabe o que fazer, que tu não quer nem vender aquilo para ninguém ler. É uma, É um sofrimento. E isso me fez pensar também, que ao mesmo tempo são esses caras que tomam a cena pública, mas no último período, para não ser repetitivo com o que falaram antes de mim, é, também temos visto alguns youtubers, alguns youtubers muito mais voltados para política do que para a história, mas em termos da história, que a gente já discutiu no texto sobre história pública com o camarada do Café História. Mas, por exemplo, gente como, como o Jones, Sabrina, outros youtubers que cumprem um papel muito importante de fusão política e também de fusão científica. É, trazendo vários, isso abriu um novo cenário que inclusive gera conflitos entre o que pode chamar de uma inteligência mais acadêmica fechada em si etc e essa inteligência pública que se coloca cada vez mais não tem tanto espaço assim dentro da academia eu queria falar um pouco sobre isso esse, esse nosso papel hoje assim seria para discutir cada vez mais virarmos YouTubers e menos acadêmicos <risos> ou é ter que ter uma, um diálogo entre isso e também pensar que esses próprios youtubers também produzem memória por si, né? Por exemplo, quando o Jones coloca a visão dele, ou o Jones o João Carvalho do Revolu ou vários outros, sobre o que foi a, o stalinismo, sobre o que, que se pauta lá no surdo, Parente, Groverfur, assim, na minha opinião, são todos revisionistas, mas aí é, é um debate. É, sobre o que foram os crimes do stalinismo, que foi a guerra civil, quer dizer, ao mesmo tempo que esses abrem novas fronteiras, eles também produzem em si algum modelo de, de, de decisão política na escolha da formulação histórica ou da... Ou da ou da, gera novos perigos né? Lá, mesmo quando a gente acha que a gente está indo bem a gente também tem novos perigos nisso aí é, eu estava até conversando com, com um amigo meu, professor da FRJ de RI sobre, ele falou que os alunos dele entram todos formados na escola Jonas Manoel e Sabrina Fernandes de política então a gente tem um novo, a gente tem um novo cenário da, da, da, da, da situação pública da, da divulgação de certos conhecimentos do marxismo, voltando à cena enfim. eu queria que eu falasse um pouco sobre isso sobre esse papel de, desses, desses Dessa galera na discussão de memória, nos revisionismos próprios, etc. Enfim, é isso. Era só para não repetir o Valeu, Vinícius. Foi bom te ouvir, te ver aqui hoje. Maravilha. E passo aqui para o Carlos. Carlos Henrique. Isso. Boa tarde, gente, todos e todas. Boa tarde, professoras, Samanta e Sônia. É um prazer estar dialogando aqui. Melhores, Rafael. Espero que fique tudo bem com você eu preparei algumas perguntas aqui, assim, dialogam com os textos e também com algumas inquietações mesmo. Né? É, a primeira pergunta, é, como, essa pergunta é mais direcionada para a Sônia, mas Samantha também pode responder. Como você percebe o, o, o efeito dessa historiografia midiática, que que, que tem lá no texto da Sônia, essa historiografia, historiografia midiática, é, na sociedade atual? Né? É, se vocês acham Exemplo que, que essa falsa elaboração do passado influenciou os rumos da, da política no Brasil nos últimos anos. Como é que é possível perceber o impacto disso na sociedade? ou, ou, ou isso fica mais restrito a, a um nicho de, de extrema direita, né? Porque eu sei que, que, que circula muito, mas que, que de fato é, é, tem uma grande influência sobre a sociedade ou, ou é mais apropriado por os negacionistas, esses grupos extremistas de direita, né? É, a segunda questão é aqui vocês mim é, qual é a explicação a que você atribui à emergência dessa dessa memória na, é, negacionista sobre a ditadura militar seria é, por exemplo a, a ascensão de um governo de esquerda nos últimos anos aí que foi o governo do PT que ficou mais de, de 10 anos no poder ou até mesmo políticas públicas que foram produzidas né com essas memórias é, políticas de indenização, a própria Comissão da Verdade, né, esse incômodo que gerou isso tudo. Enfim, como é que... que aqui vocês atribuem essa emergência dessa memória negacionista sobre a ditadura militar, né? Ou a própria abertura da, que a mídia dá a esses grupos, né, como a Sônia falou no, no início da fala dela. E uma terceira questão, assim, mais ampla também, é que eu queria saber como é que vocês é, enxergam esses campos de... no Brasil hoje em dia, né? Sionismo, sobre os temas sensíveis, tem muita pesquisa circulando, tem produzido ainda, enfim, acho que é isso. Valeu, Carlos, muito obrigada pela, pelas perguntas. É, antes de passar para a Sônia e para a Samanta, o tempo vai ficar um pouco, nós não vamos fazer duas rodadas, então vai ficar aí, é, dar uns 10 minutinhos para cada uma, tentar... Comentar aí uns 15 minutinhos é, tantos temas, porque daí elas vão ter que escolher também o que vão comentar, porque sempre muita coisa, mas essas questões, essas reflexões são muito importantes. Os dois textos é, são estimulantes, né? Assim, tem uma, uma força para fazer com que a gente busque também né, diálogos com outras questões que não estavam no curso. E, e realmente, assim, claro que são, são caminhos diferentes Isso é maravilhoso Mas traz para a gente esse, esse universo de possibilidades mesmo Da história pública, das dimensões de tempo presente Que a gente vem conversando aqui já há alguns meses Então passo para a Sônia, para seguir a, a ordem aí da, das apresentações E fiquem muito à vontade, viu, queridas, para fazer essas escolhas aí é, obrigada, são, tô aqui vários anos, ver se eu consegui pegar tudo, vou, vou tentar fazer assim um eixo de, são excelentes provocações, Rafael deseja você melhoras, tá, que dê tudo certo, vai dar tudo certo aí, você vai ficar bem, estamos na torcida. Bom, gente, eu vou então, tentar juntar as questões que dizem respeito, pelo que eu pude pegar aqui, né, o que fazer, né? qual seria o nosso papel de historiador hoje, historiadoras, o que fazer nesse cenário, né, será que nós nos entregamos a essa cena pública, como combater, portanto, se essa produção, ela influenciou a nossa sociedade, vamos lá. Eu vou, vou responder a partir de três eixos, sobre a verdade, né, eu acho que a gente tem que abraçar uma discussão fundamental, retomar uma discussão fundamental sobre a própria ideia de verdade na cena pública hoje, o que, é que ela significa para essa sociedade e pensar esses processos de construção de, desses regimes de verdade na nossa sociedade e como o problema do negacionismo se insere dentro dessa estrutura de pensamento sobre a verdade. Eu acho que Foucault nos oferece alguns instrumentais muito interessantes, eu acabei de escrever um artigo que vai sair agora na revista de histórias sobre isso, né, que eu tentei fazer, eu acho que isso é uma discussão dificílima, que a gente meio que abandonou, porque nós estávamos bem confortáveis sobre o que era a verdade, né? Então, a gente estava assim, tranquilo, e do nada, agora a gente tem que, de novo, dizer bom, o que é a verdade, e a gente foi meio que é, é, é, provocado a repensar esse tema, que é fundamental, que é um eixo fundamental dentro da estrutura epistemológica da própria história o qual nos oferece algumas reflexões interessantes que eu acho que nos ajudam um pouco a pensar. Modos de veredicção que essa sociedade opera e regimes de verdade por onde ela caminha, por onde ela estrutura. E eu acho que aí é um elemento importante para a gente pensar que o negacionismo, ele não, ele não se faz fora de um protocolo de verdade com o qual nós operamos, ele está dentro desse protocolo e elimina esses pressupostos de verdade a partir de dentro, e talvez esse seja mais o elemento mais importante que a gente deva considerar. Porque quando eles falam que vão contar a verdadeira história, história, subentende que existe uma verdade a ser revelada, e aí a gente coloca em cena uma dada perspectiva de verdade que nós sabemos tradicional e que predomina na produção midiática. A produção midiática opera com uma ideia ou vende, mesmo que essa ideia seja falaciosa na realidade, mas ela vende uma ideia de que a verdadeira história é alcançável. Então, se a verdadeira história é alcançável, ela também, os pressupostos que dizem apresentar resultados verídicos, eles são totalmente questionáveis, porque eles podem, talvez, não ser a verdadeira história. Então, é isso com que tanto o negacionismo como as fake news acabam lidando. Aquilo que exatamente é a fortaleza da produção do conhecimento histórico, que é esse ceticismo produtivo, vamos dizer assim, ou seja, nós sabemos que nós não conseguimos fechar verdades absolutas na história, mas, metodologicamente, nós conseguimos estruturar formas de conhecimento socialmente e cientificamente válidas. Mas esse elemento que nos agrega a todos os campos do conhecimento, dizer nós não temos essa verdade absoluta, é justamente a fresta por onde entra o questionamento do negacionismo, né? que é aquilo que a gente é, vem pensando. Então, eu acho que esse, essa reflexão sobre a verdade, para a gente entender como é que ela funciona, como é que ela é vendida, a verdade é vendida hoje. Então, nós, nós nos acostumamos, né, os meios de comunicação acabaram reproduzindo, fortalecendo uma ideia de que a verdade está em algum lugar e ela pode ser alcançada. Está no discovery, está no history, né? então, nós nos, nós nos acostumamos a dizer, a verdade está lá. Então, se as pessoas, aí vamos falar de forma geral na sociedade, estão, portanto, de alguma maneira, é, acreditando que, de alguma forma, essa verdade está lá. Isso a gente precisa repensar nesse sentido. Esse, para mim, é, é um dos maiores desafios desse momento, de pensar, para mim não dá para pensar nem fake news, nem negacionismo, sem pensar é, esses pressupostos de verdade com os quais essa sociedade opera. O que fazer? O que fazer é essa compreensão sobre esses pressupostos, né, isso não é uma coisa fácil, né, porque ele vai lidar com vários elementos que são bastante complexos de apropriação desses conteúdos nas redes, e, e, e de forma que isso não é uma coisa fácil, né, e aí eu me engato na, na segunda questão, e você me, me, me perdoe, porque como eram, foram muitas coisas, eu fui anotando, mas acho que foi o Rafael, né, que pergunta o que fazer, né, o que que nós vamos fazer, então, será que nós vamos nos meter a ser youtubers, né, será que nós vamos nos jogar no meio disso tudo, vamos lá, eu, de vez em quando, eu tento produzir ali, eu vou é, é, algum conteúdo, jogo no, no, no canal de YouTube, né, porque eu acho que aquilo que Samantha falou, a gente, e, e Junior também, a gente foi meio que jogado e obrigado a acelerar esse nosso processo, nós aceleramos, a pandemia nos fez isso, né, deu essa acelerada para que a gente se apropriasse desses dessas ferramentas que estavam aí, mas nós não, ainda não operávamos bem com elas, isso é uma realidade e isso é uma desvantagem para a gente, porque nós saímos já um pouco atrasados e, e reconhecer que elas são importantes, para mim elas são importantes, né, e, e agora é claro que tem os efeitos disso, isso aí a gente pode questionar, pode refletir quais são os efeitos na dimensão do trabalho, do professor, do profissional, Isso tem, tem todo um conjunto de implicações, mas elas são importantes. Eu acho que mais do que uma mudança individual, será fundamental uma mudança na universidade, na ideia de produção de conhecimento que nós temos, para começar a conversa. Tem muito conteúdo bom, eu vejo muito assim, quando eu dou uma navegada na rede, que eu fico procurando, é a feira livre, né? Você vai andando naquela feira, feira livre. Então, se assim, você se você parar na primeira banquinha e dependendo da, dos elementos que você traz você pode ser seduzido na primeira banca né isso vai depender muito das suas estruturas cognitivas e do processo de aprendizado e estrutura cultural que você tem que isso é importante considerar então eu não acho que sozinhos e, e embora eu acho que elas sejam importantes sabe eu acho que essas nossas iniciativas elas de alguma maneira nós demarcamos um espaço importante na cena pública, mas nós precisamos de mais, eu acho que a própria ideia, o Turim tem um texto muito interessante, que ele faz a reflexão, que ele fala sobre esses passados práticos, e ele vai analisar a própria estrutura da universidade, eu gosto desse texto dele, acho interessante, eu acho que a própria universidade tem que se repensar, porque nós estamos trabalhando ainda com a lógica universitária, que é do 19, 18, 19, dessa produção do conhecimento, e, e que, de repente, nós entramos num processo de transformação muito violento e muito rápido, né? Então, a gente meio que, é, é, é aquela metáfora mesmo, de você, você ter que dirigir trocando o pneu, então, eu acho que um, um elemento importante é repensar a universidade, essa produção do conhecimento, né, hoje, ela precisa se... É, é entrar em consonância com essa sociedade que nós temos hoje, nós temos meninos que não se não pegam mais no livro, do jeito nenhum, mas eles se alfabetizam totalmente, eu, eu costumo dizer que a gente é a geração que vai acabar mesmo, eu ainda sou da geração analógica, a minha, toda a minha formação, da Samanta também, Júnia, é mais nova do que eu, um pouco, eu não sei, mas a minha formação, ela foi basicamente analógica, e eu, eu, eu sou essa, é, nós somos essa, essa, essa geração de transição, né, e talvez a gente sofra mais por isso, porque a gente fica lá e cá, né, somos puxados para um lado, mas daqui a pouco nós não existiremos mais. Então, cabe nos perguntar que tipo de universidade vai dar suporte para essa outra sociedade, porque a própria produção do conhecimento tem que ser repensada nesses novos desafios postos. É muito interessante porque essa profusão da circulação da informação, ela deu um salto muito gigantesco que esses lugares tradicionais da produção do conhecimento não acompanharam. E nem mesmo a comunicação em termos formais né, acompanhou, mesmo os jornais eles ainda estão correndo atrás, então eu acho que esse é um ponto a gente precisa continuar fazendo essa produção, porque, como eu disse, como nós somos uma geração de transição, nós estamos tentando operar com aquilo que a gente tem nesse meio do caminho. Agora, eu não acho que será a nossa geração, nesse momento, que vai exatamente resolver esse problema. Eu acho que esse problema, esse é um processo que a nossa própria sociedade, eu falo sociedade não apenas brasileira, mas como um todo tem passado, nós temos mais problemas, porque na sociedade brasileira, os processos de apropriação do conhecimento são muito mais fragmentados e o nosso sistema educacional tem muitos mais problemas do que outros países, embora sejam melhor do que alguns. Então, eu acho que, que tem aí essas, essas diferenças. Sobre essas memórias é, negacionistas, né, como pensar isso eu engato com a pergunta, será que essa produção influenciou a sociedade? Vou dar um exemplo, influenciou. Por que, que eu estou dizendo que influenciou? Eu fiz o um levantamento, e aí, Rafael, eu sou daquelas também que lê os comentários com muito sofrimento, né, sofro, eu fiz uma pesquisa que eu deixei, fazendo igual a Samanta, eu abandonei, não é que eu abandonei, eu terminei, porque eu também não aguentava mais, eu analisei, fiz um estudo comparativo entre os leitores das ditaduras do Brasil e da Argentina no Facebook, eu analisei mais de 10 mil comentários, eu acho, entre os dois países. E, e eu vou citar só o caso do Brasil, só um parêntese, é muito interessante. Enquanto na Argentina eu não encontrei um comentário defendendo a volta da ditadura, é muito interessante, existe sim uma grande disputa lá, entre os, a, a, a exigência de que os motoneiros também precisam, existe toda essa, essa polarização também. Mas lá eu não encontrei nenhum, nenhum é, comentário exigindo a volta da ditadura ou ressaltando as ações dos militares, como eu encontrei no Brasil. Então, eu fiz um levantamento na Folha de São Paulo entre 2010 até 2018, que é quando a Folha abandona, no começo de 2018, a Folha abandona o Facebook por causa das regras, eles, eles explicam. O que, que eu notei? Entre 2010, que é o ano em que Dilma e José Serra se candidatam à presidência da República e a é tema da ditadura vem para a cena pública com muita força, Talvez seja a primeira vez que esse tema adentra com uma enxurrada na cena pública, e logo depois da Comissão da Verdade. Qual eu praticamente não encontro, até 2013, comentários defendendo a ditadura. A grande maioria, vejo que nós estamos falando de duas candidaturas, que é José Serra e Dilma, José Serra sendo esse representante da, do PSDB, de todo esse projeto liberal que a Samantha menciona, né, que vem se aprofundando cada vez mais, mas eu ainda, até 2013, é muito pouco ainda os comentários que vem as redes sociais defender. A partir de 2013, e sobretudo a partir de 2014, aí a gente pode, a Carolina Barro tem uma discussão muito interessante sobre isso, né, o Matheus Pereira, de como a, a, o processo, a todo o debate de, de reflexão sobre a Comissão Nacional da Verdade, ela se tornou uma arena civil para é, é, tensionar ainda mais essa discussão. Então, a partir de 2013, 2014, esse gráfico sobe. Ele sobe, se inverte totalmente. Então, em 2010, eu tenho mais ou menos ali, agora eu não sei de qual, mas a, a diferença é mais ou menos 6% de pessoas que defendiam a ditadura militar, que se revertem 60% ali pelo 2014, 2015, por ali. É um negócio incrível. Então, eu acho que influencia. Bolsonaro abre sua página na internet em 2013, não é à toa. Ele fez quarenta e tantas postagens sobre a ditadura militar, tem um estudo, inclusive, do pessoal da, do, do Custileiros, que agora não me lembro, que eles fizeram todo esse levantamento de quantas vezes ele mencionou a ditadura militar, e ele tem várias postagens, Vejo que as coisas vão se colando, você tem uma historiografia que ajuda e sustenta, a do Leandro Narlok, que é lançada em 2010, mas alcança uma grande repercussão, em meados da década de 2010, né? ela, ela é lançada em 2009, e você vai vendo esses resultados, eles não se dão imediatamente, eles se dão a longo prazo, médio prazo, vamos dizer assim. Então, eu acho que ela influencia e a gente tem que ter muita atenção. Não adianta a gente desprezar e detestar, porque realmente eu detesto quando você pega. Então, eu, eu tentei fazer análise naquele, naquele artigo do, do Homer Simpson, uma história para Homer Simpson, como essa, esse tipo de escrita manipula dados. E Manipo, ele cita, ele, se você for lá, ele tem historiografia, cita vários autores né, que são conhecidos, mas eles distorcem os usos dessa historiografia, esse aí é o problema. E a gente tem que denunciar isso aí. A gente tem que demonstrar como é que isso é feito e é falacioso. E aí, por último, eu, eu acho, a partir desses últimos, talvez, último ano que eu tenho tentado ler, aprender sobre isso, tentado entender o que é esse fenômeno do negacionismo, eu acho que a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é a disputa de memória, outra coisa são as narrativas negacionistas. As disputas de memória, elas ocorrem em sociedades saudáveis, digamos assim, né? De certa maneira, quando a gente diz que existem disputas de memória, é porque, de alguma forma, são lugares legítimos de lembrar o passado, mesmo que esse passado e essas lembranças tragam problemas. A gente pode, por exemplo, encontrar... O, um, um, um, o idoso que não lembre da ditadura militar, exatamente conforme nós a produzimos a partir do conhecimento. Então, a, as suas lembranças são muito operadas a partir daquele cotidiano que ele vivia e que ele vai demarcando. Mas existe outro tipo de prática que a gente precisa denunciar, que é, que é a produção negacionista. Então, quando você pega, por exemplo, um texto do Ustra, os dois livros do Ustra que embalam a produção, que vem a reboque dele, eu não considero aquilo ali como memória, eu considero uma clara tentativa de negação desses, desses crimes, ele, ele, ele utiliza estratégias parecidas que, o, né, que os negadores do holocausto faziam, não, não foi assim, não era assim, então não é uma disputa de memória simples, é uma ação de negação desse passado, né? porque a, a, a, a, a, a, a vermos essa situação a olhos mais frios, a gente vai, vai perceber que existe uma linha, por exemplo, estou dando o exemplo da ditadura, mas existe uma linha muito bem estruturada de negação, que sim, pode ter influenciado memórias, mas a gente precisa restituir ou, ou, ou colocar, e aí é um, é um argumento que eu estou trazendo aqui, que algumas dessas, dessas produções, elas precisam ser separadas, o joio do trigo, a gente precisa dar o nome daquilo que é negacionismo e que, por algum tempo, de alguma forma, foi tratado como uma disputa de memória, nós acabamos legitimando algumas dessas, né, não vou dizer todas, e do, do que é realmente uma disputa de memória. Então, isso não é nada fácil, né, é uma, é uma coisa muito complexa, muito complexa, mas, bom, eu acho que eu tentei fazer esse fechamento, desculpa se eu falei demais, tá, gente? Imagina, Sônia, muito obrigada, Sim, a gente está feliz com as, com as reflexões e conseguindo aqui fechar alguns ciclos aqui das nossas conversas também com a sua fala. Muito obrigada, Sônia. Passar para a Samantha continuar. Bom, queria também agradecer as perguntas, né, força, Rafael, vai passar, né, é, pensamento positivo, né, que vai dar tudo certo. É, bom, a Natália, né, que falou das vítimas, e eu não gosto, Natália, do conceito de graves violações de direitos humanos. É, eu acho que isso foi uma forma é, não muito legal de falar assassinatos, torturas, desaparecimentos. Acho que uhum. foi uma forma branda, né, ainda que não seja, de, de dar o, os nomes reais que as coisas tinham. Então, a gente criou esse conceito de graves violações de direitos humanos. E a vítima, né, que você comentou, a vítima é uma construção histórica, né, então, é, todas esses, essas ditaduras que ocorreram, você vai vendo o quanto, à medida também que a própria pesquisa avança, que a sociedade ganha segurança, né, novas vítimas vão sendo elencadas e reconhecidas, né, à medida também das descobertas, né, encontros de documentação, é, a princípio você tem as, as, as vítimas mais claras, entre aspas, né, Mortes de pessoas torturadas e tudo, mas você vai vendo, né, a medida em outra, tem outros países, até a demanda de determinados grupos. O caso do, dos povos indígenas, né, que entraram e que até então não eram reconhecidos. Então, é, é, é também isso. Isso já é também uma tese, né? Quem são as vítimas e a construção histórica dessas vítimas. Né, ao longo do tempo, o que entra, o que não entra, o que deixa de falar. Por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade no Peru, ela teve dois problemas. Né? Um foi o problema da tradução do quechua que hoje está sendo revista, porque eles convocaram universitários, pessoas que falavam para fazer a tradução, e isso esbarrou em alguns problemas. E também os silenciamentos. Então, por exemplo, é, a questão da violação sexual da mulher, em alguns depoimentos ela não entrou por, por orientação da é, é, do chefe da comunidade. Então, é, é, até isso hoje já se sabe. Então, também, né, o que está ali, na, por isso alguns países fizeram, inclusive, mais de uma Comissão Nacional da Verdade, porque você vai incorporando novos atores, novas vítimas, né, e vai ampliando também é, a, constru, a, a ideia de vítima. Eu Hoje, eu acho que uma das, das questões fundamentais, quando a gente fala de ditadura... É mostrar para a sociedade que toda a sociedade ela é vítima numa ditadura, toda. Não tem assim escapatória. Todo mundo foi vítima da. Ah, vivia muito bem? Não vivia. É assim. A... Como é que eu Meu, vivia muito bem às vezes igual? Não vivia. Né? Não vivia por quê? Porque você sabia o que você podia falar o que você não podia falar, né? Quem era seu vizinho que você tinha uma, não, não frequentava, frequentava a casa deixou de frequentar? você não teve acesso a uma série de, de coisas culturais porque havia censura, e você passou por uma política repressiva de direitos do trabalhador. Então, se você era trabalhador na ditadura, você foi atingido por a ditadura. Então, é, é, toda política econômica e trabalhista da ditadura, eu considero uma violação dos direitos humanos. Então, assim, tô, eu acho que o maior desafio hoje é falar olha, todo mundo, não tem isso, eu vivia bem, não vivia. Não se ilude, sabe? Que você podia ter essa sensação de segurança, mas que, enfim, você sabia, né? Você praticava autocensura, né? Ah, não posso falar sobre isso, né? Ah, o chefe... Então, assim, isso já é uma, uma violação, né? A, a, a falta de liberdade. Então, eu acho que... É, e a gente ainda vai trabalhar muito esse relatório da comissão. Acho que ainda vai, vão aparecer novas perspectivas, né? Novas, enfim vítimas, inclusive, que ainda vão estar aparecendo aí. Né? Ela não é, a Comissão Acho da Verdade ela não é o fim, eu acho que ela abre um debate dentro daquela sociedade que vai permitir com que ela venha né, refletir e se ver né, muitas vezes ali. É, o que o Rafael falou, né? O sindicato é o sindicato dos metalúrgicos, né, lá na, na Rua Naneri, onde teve a rebelião dos marinheiros, né, que fica ali perto do Museu do Samba, perto da mangueira. É, ela faz parte hoje do circuito é, da liberdade, eu acho que, estou esquecendo o nome, que foi um circuito criado pela prefeitura, tem uma plaquinha é, lá, e, e eu acho que tem algumas coisas hoje na ditadura, né é, eu estou muito imbuída, embora, como eu disse para vocês, fazendo uma transição em termos de pesquisa, eu acho que tem os dois extremos da ditadura, elas, eles a gente tem que voltar a eles, né? a gente tem que voltar ao pré-golpe, para entender o que, que no Brasil estava mudando e que incomoda, e incomoda o milite, incomoda militares, incomoda o quê, né? Aí você vai ver experimentações que vão na arquitetura, no ensino, na música, no trabalho, né? Você tinha uma sociedade em mudança no Brasil, né? Não, não, não sei no que ia dar, mas você tinha, e a gente tem que voltar a isso, a gente tem que entender o que, que era esse Brasil pré-64, né, eu tenho feito campanha para isso, voltem ao Brasil pré-64 para entender o golpe, entender as perseguições, entender aquela, por que aquela, aquela ditadura chega. E é voltar para além né, das disputas políticas macro, é entender esse cotidiano do Brasil, o que estava que né, rolando e o que estava que mudando. E eu acho que a transição, são dois pontos que a gente tem que voltar né, e tem que abraçar para entender... A forma como a gente se relaciona com esse passado e com essa, essa ditadura. Voltar a esses anos 80 e entender né, o que, que tem ali de, de, de, de debate né, e de, de disputas em jogo. Né? O que vai, como vai ser depois desse governo? Eu, eu não sei, Rafael. Né, é, como a gente vai se colocar? Né, eu, eu, eu não sei. Assim, eu, eu vivo um momento que eu já penso que até o nosso retorno presencial à universidade já vai ser diferente. Né? Então, assim, é um dia de cada vez, né? Então, é, eu, eu, eu, eu brinco, né? Todo mundo sabe, eu digo que ele não vai terminar o mandato. Todo mundo ri de mim, mas, enfim, eu estou há um ano, mais de um ano dizendo isso. Vai ficar bom, vai ficar registrado, né? Eu vou vir com minha plaquinha de... Eu já sabia. É, mas, brincadeiras à parte, eu, eu não sei como é que vai ficar essa questão, sabe? Eu acho que vai depender... Vai depender e aí é isso a gente tem que voltar lá para entender o que foi a democracia construída nos anos pós ditadura, né? A gente vai ver o que que a gente vai negociar agora para entender o nosso papel na, aí nesse lugar, né? O que quais são os acordos que vão ser feitos? esses acordos já estão sendo feitos, né? É, a gente vai vendo uma notícia aqui, uma notícia ali, a gente já vê que que vai agora. O nosso lugar, o lugar da universidade, né? Eu acho que a universidade ela está numa transformação importante vinha numa transformação muito importante né? ela está mais popular, né? ela está mais democrática ela está mais acessível é, e que isso já tem provocado na gente né? formas de, de estudar diferente, de trabalhos né? provocados pelos alunos né? refletir eu mesma a história da América Latina né? sair de, um, de um lugar que eu estava de trabalho e hoje a demanda dos alunos me perguntam não tentei sobre LGBT, não tentei sobre negro povos originários, não sei o que, você tem que ir né, é naquele disciplina do básico que você tem, o né, brinco que é, eu começo na Revolução Mexicana e vou até onde dá, né, o que você vai, enfim, é, é, o que, é o que tem para hoje, como que também a gente foi incorporando esses temas que chegaram. Então, eu não sei qual vai ser né, é, o nosso papel, não sei até, o, o, o eu acho que foi o Vinícius né, é, que perguntou, é, se a gente vai seguir nas redes sociais como a gente está agora, se isso foi algo, essa experiência foi algo que veio para ficar, se foi algo que a gente vai né, aprender a atuar melhor, se a gente vai voltar para dentro da universidade, embora eu não, não acho que a gente seja aquela universidade mais encastelada, como uma ah, a universidade não dialoga com a sociedade, eu acho que a gente tem que quebrar isso, porque isso não é verdade. Né? Vocês estudam na UF, quem estuda na UF vê, a cidade de Niterói é uma cidade que dialoga o tempo inteiro com a UF. Seja né, na, em atendimentos, veterinários, médicos, psicológicos, é, formação de professor continuada, cultura, tem teatro, tem cinema. Né? Então, assim, é, é, a gente não tem mais, né, é, é, acho que a gente está cada vez mais aberta a essa universidade. Né, é, e a essa sociedade e a esse diálogo. Agora, como vai ser esse passado e esse futuro, eu acho que vai ser né, de combate ao que a Sonia falou, ao negacionismo e às disputas de narrativa né, e, de, e de memória. E, e essa semana até foi hoje, eu acho, que eu fiz um, um post no Facebook que eu acho que a gente tem que estar muito atento às Forças Armadas. os passos estão, Eles estão dando os passos ali. Né, ontem, a presença do Pazuello, na manifestação. Ah, vai punir, não vai punir, não sei o quê. A gente tem que abrir o olho, porque senão daqui a pouco eles revi rev é, é, reviram essa narrativa de ah, nós ajudamos a salvar o Brasil da Covid, do Ana. E, e, a gente não pode aceitar isso de novo. É uma coisa que assim, não pode. É, é, é, é assim: eu acho que, que, que essa transição. Por isso que eu falo, hein, vamos voltar lá para a transição também, né? É, a, a, várias coisas ali não pode se repetir, sabe? E a gente vive hoje, né, uma crise é, que quem estuda a transição e os processos judiciais, eu fico assim, histérica, lendo, né, algumas coisas que eu escrever para um advogado, olha só, tem caminho aqui, a história te ensina, né, a punir, né, a ampliação de conceitos de, de genocídio para além da questão étnica, as provas que são fomentadas, os caminhos... Né, os processos de da Ditadura já, já fomentaram as pedras, estão ali. Né, e a gente tem que abraçar esse caminho. Não pode ter acordo, gente. Esse governo vai passar, a pandemia vai passar, não tem acordo, não tem anistia, e a gente tem que pressionar para isso. Não pode ser uma grande pizza. Não pode ser. É uma, uma coisa assim, historiador, professor, não professor. O que, que é? A, a gente, como sociedade não tem acordo, né? Então assim, as provas, a, a, o, o isso tudo que a gente está passando hoje, então ah não, da transição não, não, né? Perguntas sem respostas elas se repetem, né? Elas ficam ali naquela sociedade, aquele ciclo não se fecha, a gente, né? Vai, vai ter ações de negacionistas que vão manipular essa verdade, vai ter as disputas de narrativas, mas não pode ter acordo. A ela, ela ensina a gente sobre isso, a transição ensina a gente sobre isso. Então, é, é, é, e, e eu acho que a gente está no momento onde essas disputas elas já estão aí. Está né? na disputa das Forças Armadas, que já ó, ó, vão ler hoje os jornais, as falas dos militares, já é recado. Está né? na disputa dos grupos, né? é, é, ela já está pavimentada. E a gente tem que entrar, né? Entrar com toda a força, falando, falando com o vizinho, com o feirante, né? Onde foi e comentar, porque não pode ter. A gente não pode... É uma coisa que a gente não pode aceitar. Sabe? Sobre, sobre risco nenhum, sobre a cor nenhum. Não pode ter esses, esses acordos. É... Porque vai ser difícil, acho que vai ser difícil a gente reconstruir os pactos sociais. Né? Então, é, é, é olhar seu tio, né? Seu tio negacionista, o tio chato do, do, do grupo da família do Instagram, do WhatsApp, que fez você sair do grupo da família? Que fica mandando aquele negócio todo dia, você até tentou ser gente boa, explicar pro seu tio, que não é bem assim. Todo mundo tem um tio na família, um primo, uma tia, né? Um, enfim, um pai, que, que manda aquilo, sabe? E é você, é seu vizinho, é seu colega de trabalho... Como você vai se repactuar nesse grupo? Essa, não é você e o macro da política, é você e seu cotidiano. Não vai ser fácil. Não não vai ter saída fácil. Não não não vai ter ganhando eleição, né? não vai ter saída fácil, porque os marcos né? e o trauma, a gente hoje vive um trauma social grave, que é um trauma que vai ficar, né? vai ficar não só nas famílias que foram desfeitas, né, é, por conta de morte da Covid, mas vai ficar porque você vai ter pessoas com sequelas, que vai demandar o SUS, que vai demandar né, a previdência, a previdência sim você vai ter um efeito, né não, não vai bastar, ah, vamos vacinar todo mundo, ótimo, todo mundo vacinado, vacina para todos, mas o caminho vai ser longo, né, de repactuar relações pessoais, de trabalhar com esse trauma, né, os psicólogos vão entrar com muita força, grupos de ajuda, de, grupos de, ajuda de, de aconselhamento, de acolhimento, né, as próprias universidades. Como vocês pensam que vai ser o primeiro dia de aula? No presencial, quando a gente voltar? Né, o que, que a gente vai encontrar naquela universidade? Hum. Alunos que, né, com e professores que morreram, funcionários, as perdas. Então, assim, a gente tem um longo caminho pela frente, um longo e se o historiador pode ter um papel, é, é ouvir né, o que a Juniele estava fazendo, né, colhendo depoimentos, é, é, e é pressionar e mostrar, olha, a história já nos ensinou, já nos mostrou que essas coisas não passam. E a gente tem que resolver agora. Né? A justiça está aí, a justiça é para ser feita, é para ser usada. Né? Aliás, para encerrar, esse foi um dos grandes problemas, eu acho, da transição brasileira. A gente não democratizou muita coisa. Discursos de direito no Brasil não foram democratizados. Várias instâncias não foram democratizadas, pensando né, o, o, aquela formação para uma sociedade democrática. A própria universidade não foi democratizada. vocês foram olhar as universidades, vocês estudam, vocês trabalham, todo o regimento, eles fizeram uma limpeza ali do, do, do que tinha de autoritário da ditadura, e o regimento seguiu, não houve uma consulta, uma discussão. Então, assim, a gente vai ter muito trabalho pela frente, mas eu acho que o principal, a meu ver, é não tem anistia, não tem perdão, não tem acordo. A história já mostrou que isso é danoso, isso é ruim, né? e eu espero que, enfim, a gente consiga fazer isso e que a gente consiga repactuar a sociedade, que vai ser difícil. E olha que normalmente eu sou uma pessoa otimista, mas eu hum. acho que a gente vai ter um longo caminho aí pela frente, é, e de disputas, e de, de enfim, né, é, isso não vai passar assim, né, com uma eleição e com uma saída, o que quer que seja. Enfim, mas o historiador vai estar tá lá. Aonde a gente ainda não sabe, né? em que lugar a gente vai estar, tá, não, não sei, mas a gente vai estar vai tá aí, enfim, hum. vamos ver.